Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Aqui a casa é nossa, o mundo é nosso e a gente faz o que a gente quiser. Em uma reunião com a minha produção, ou seja, a minha namorada que tá aqui do lado e a minha amiga que não tá aqui no momento, mas que a organizar tudo isso, a gente decidiu que iríamos tornar esse mesmo mês, mês temático, então a gente vai falar do quê? A gente vai falar das criaturas que vivem tudo do outro lado, os duendes, as fadas, os elfos, os goblins... Sendo assim, eu trouxe pra vocês alguns filmes que eu gosto muito E eu vou falar sobre eles, indicar eles pra vocês E eu espero que vocês gostem e estejam nessa mesma vibe E se vocês aí do outro lado tiverem algum outro filme, indiquem pra mim aqui nos comentários Eu vou começar contando pra vocês a história de um menino chamado Jared Esse, esse menino, ele é nada mais ou menos que o Fred Higmore Que é o cara que faz Norman Bates na série Bates Motel Que é uma série muito legal que eu e o... e o... e o... quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Eu mesmo. Eu e o namorado temos que terminar de assistir. A gente começou, a gente nunca consegue terminar. Não só por isso, mas ele é um ator muito do fudido E esse filme é um filme muito legal E conta a história Da mudança dele, da família dele Pra uma casa, e nessa casa acontece uns paranóis muito doidos, e eles acabam Encontrando um livro, como vocês sabem Em todo filme que a gente encontra um livro Dá o quê Cagada, não é mesmo? E é exatamente aí que a história começa E nesse livro, o que que tem? Tem tipo, todos os tipos De seres mágicos e Como acabar com eles E os segredos deles, tudo mais E por conta desse livro, eles acabam entrando numa guerra entre o bem e o mal e eles têm que escolher o lado que eles estão, porque senão vai dar uma bosta porque esse livro ele conta as fraquezas de todos os monstros, e os monstros ruins querem saber as fraquezas dos monstros bons e daí começa a treta, a putaria toda e é um filme de quem? Da Nickelodeon ou seja, é um filme muito bom esse filme muito louco que eu tô falando pra vocês produzido pela Nickelodeon é nada mais nem menos que as crônicas de Spider-Rick, Spider você do outro lado não conhece tá na hora de você pegar fazer download agora e assistir com todos os seus amigos Porque é um filme pra você assistir com a galera Então se você já assistiu, deixa aqui embaixo Se você não assistiu, então corre assistir O próximo filme, ele é de uma Menininha muito fofa Que é a protagonista E ela perde o pai dela no começo do filme ou seja, é um começo de filme um pouco triste Um pouco, né E ela acaba se mudando pra onde? Ela acaba se mudando para uma floresta aonde mora um tio muito rico dela Chamado Sir Benjamin E ele tem... Ele é meio doido Mas... Na verdade, com o tempo ela descobre que ele não era nada disso E que ela é muito importante nesse lugar Porque ela vem de uma linhagem de princesas muito poderosas E a escolha dela também decidirá o destino do Vale da Lua E o Vale da Lua é um lugar mágico, muito poderoso E no final das contas ela faz muitas amizades E conhece uma galera muito estranha e inusitada Cheia de poderes mágicos E ela tem que travar uma batalha Escolher... O destino do Vale da Lua nessa batalha Então se você do outro lado quer uma aventura inusitada na sua vida história a pipoca, senta no sofá e vamos assistir O, o Segredo o do Vale da Lua o terceiro e último filme que eu vou indicar pra vocês Também é um filme que eu gosto muito E é com quem? Com Norman Bates Também, não é com Fred Higmore Por quê? Porque ele é foda, só isso que eu tenho que dizer Pode ser uma coincidência, pode não ser Mas é isso que tem pra hoje, né gente? É uma coisa que eu gosto muito Ele tá interpretando Um menino chamado Arthur Arthur e quem? Arthur e os Minimóis e o Arthur, ele tem um avô. E esse avô conta pra ele que no quintal, no jardim dele, tem um povo muito pequenininho. Que é muito rico, de várias riquezas muito mirabolantes. E tem superpoderes. E além disso, são, são guerreiros mágicos, bem pequeninhos E daí, o Arthur, o que, que acontece com ele? Assim como eu, que era uma criança meio curiosa. Se o meu avô falasse que tinha umas criaturas dessas no meu quintal, o que, que eu ia fazer? Eu ia procurar essas criaturas. O que, que ele faz? Acaba encontrando as criaturas. E aí, e aí, que ele entra numa encrenca. Ele tem que ajudar ajudar a princesa dos Minimóis a derrotar um vilão, porque senão já era todo o mundo dos Minimóis. Então é um filme muito legal, com seres pequenininhos e mágicos, e que todo mundo vai achar fofinho do outro lado. Então se você não conhece Arthur e os Minimóis, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você conhece também, deixa aqui embaixo nos comentários. E é um filme pra você também chamar sua mãe, chamar seu pai, chamar seu tio, sua tia, a avó, de cachorro e tudo mais, e você não tá para assistir porque vale muito a pena. Se você do outro lado não assistiu, corre assistir. Esses são os meus três filmes favoritos que tem relação com esses seres pequenininhos e do outro lado. Se você aí do outro lado conhece algum outro filme que fala sobre fadas, duendes, gnomos que você gosta, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu adoro esses filmes e eu tô sempre assistindo, de verdade, eu gosto muito do povo mágico, eles são incríveis. É isso mesmo, meus monstrinhos, muito obrigado por assistirem o vídeo, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram, em algum lugar na tela também vai estar muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo, eu amo muito vocês, meus monstrinhos até a próxima e falou!